Fala pessoal aqui do canal Mais Notícias, estamos começando mais um vídeo e antes dessa notícia aí sobre o vídeo revelador aí que mostra o bombeiro tentando abrir o avião de Marília Mendonça e o que ele fala nesse vídeo surpreende a todos uma reviravolta no caso aí da queda do avião da Marília Mendonça então fica até o final desse vídeo para você entender já se inscreve no canal, já deixa o seu like e bora a notícia porque aqui é sem enrolação, vamos lá o bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça caiu nessa última sexta-feira, dia 5, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Todos os cinco ocupantes da aeronave morreram, mas um vídeo gravado pelo Corpo de Bombeiros mostra a equipe de resgate tentando abrir a porta do avião que transportava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas nessa sexta-feira por volta das 15h54. Na gravação é possível ouvir um dos bombeiros dizendo que viu o antebraço de um dos passageiros se mexendo e tremendo muito. Conforme o vídeo ao qual o Balanço Geral, manhã da Record TV, teve acesso, um dos integrantes da equipe de resgate tenta, com o auxílio de uma corda, entrar dentro do avião durante o diálogo com a equipe. Um deles pergunta, dá pra ver? E questiona um. Um bombeiro então responde, dá para ver o braço, só o antebraço, tá tremendo muito dentro do avião. Tá mexendo? Pergunta novamente. A princípio sim, afirma o bombeiro. Por fim, o bombeiro diz, mexe o braço olhando para uma fresta da porta. É pessoal, fica a dúvida aí, eu vou deixar um pedacinho do vídeo aí, é, bem rapidinho, só para vocês entenderem o que foi que ocorreu. Dá para ver a, a, o braço, só o antebraço, tá Viram aí pessoal, deu para ter noção aí que realmente o bombeiro fala com toda a convicção que tinha alguém dentro do avião Ele não relata quem, não fala quem, que estava se mexendo durante o resgate No, A princípio do resgate tinha alguém se mexendo, mas quem era eles não falaram, não dá para saber ainda quem era Podia ser Marília Mendonça, podia ser o piloto, podia ser alguma outra pessoa, mas... Isso não foi relatado, mas o laudo vai dizer para a gente certinho aí quando sair Se realmente havia ou não alguém vivo dentro do avião ó, Alguns momentos após a queda, fechou? É isso aí pessoal, essa foi a notícia aí Espero que, que você tenha gostado Já deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo